Olá, olá! Sim, estou aqui para falar para você sobre o concurso da Prefeitura de Porto Alegre, esse grande concurso que abriu inscrições agora, recentemente, e que já tem curso disponível no site do Psicologia Nova. Tanto o curso completo, com todas as matérias que caem no edital, como o curso isolado de psicologia, o qual serei sua professora, aliás, serei sua professora de psicologia nos dois cursos, quaisquer que sejam eles que você escolher, para estudar conosco. Bem, vamos entender um pouquinho mais, primeiramente, sobre o um concurso, tá? Vantagens desse concurso. É, tem apenas uma vaga mais cadastro de reserva, porém, é, a tendência, pelo tamanho da prefeitura, pela, pelo grande número de colaboradores que lá trabalham hoje, a gente sabe que há uma tendência de chamarem mais, né? Por que, que as bancas, normalmente, os concursos, às vezes, abrem né, só com cadastro de reserva? Essa é uma estratégia para que a banca não fique obrigada a convocar aprovados, né? Porque quando você lança um edital com 10 vagas, por exemplo, o governo fica obrigado a convocar 10 pessoas até a data limite de validade do concurso. Só que nem sempre os órgãos públicos têm orçamento para realizar essa chamada. Então as bancas preferem os órgãos, né? É, e, e aí é, é, definem isso junto com a banca. Mas eles preferem normalmente disponibilizar poucas vagas ou só vaga de cadastro de reserva, porque daí eles não ficam obrigados, por lei, a chamarem todas as pessoas das quais eles necessitam. Então, na prática, a gente não sabe, não tem como a gente afirmar quantos aprovados serão convocados. Fato é que a gente aposta, né, uma aposta bastante razoável, que mais do que uma pessoa seja chamada, né? A gente acredita que pelo menos é, duas a três pessoas para cada área, né? Que você tem que fazer a escolha ali no edital, tá bem? Bom, esse é, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Banca Fundatec. A Banca Fundatec, ela é velha conhecida aí dos gaúchos, do pessoal do Sul, de maneira geral. Nós aqui em Santa Catarina conhecemos muito bem essa banca também, porque é uma banca é, carro-chefe aí dos concursos do Sul. É uma das melhores bancas do sul do país, sem dúvida. né? É uma banca que vem ganhando notoriedade pelas provas é, transparentes, né? pela, pela idoneidade dos concursos públicos que vem conduzindo. Né? É uma banca, portanto, séria, uma banca bacana, uma banca que costuma anular questões é, que realmente possuem erros flagrantes, o que é legal, o que confere é, segurança jurídica para o concurseiro, vamos dizer assim. né? Então, é uma banca confiável. E também é uma banca previsível, o que para nós é legal. né? Então, veja, o teu trabalho é resolver muitas provas anteriores, além de estudar bastante né, para esse concurso que vai ser disputado, é resolver bastante provas anteriores da banca. E é legal porque tem muita prova anterior para resolver. De psicologia, você vai encontrar uma série de provas que foram realizadas de 2019, em 2019, 2020 e 2021, é, de prefeituras do Rio Grande do Sul, tá? principalmente no Rio Grande do Sul. E eu acredito, e aí já vai a minha primeira dica para você, que a prova da prefeitura de Porto Alegre vai vir na mesma linha que vem sendo aplicadas as provas dessas outras prefeituras, tá? talvez com um nível de dificuldade um pouco maior, mas vai seguir essa mesma linha com certeza, tá? Qual que é a linha, então, da Banca Fundatec? Bem, ela tem alguns autores preferidos, né? Como, por exemplo, Roots em psicodiagnóstico, Zimmerman em clínica e psicanálise. Tem, gosta também de cobrar, eventualmente, umas questões espíritas, como a gente fala, né? Que são questões que elas tiram do nada, de artigos científicos, em especial de autores gaúchos. E aí você vai me perguntar, prof, vale a pena estudar essas coisas? Claro que não, né? É, você, você iria perder a vida inteira lendo artigos de autores gaúchos e nunca ia conseguir acertar exatamente o que a banca vai te cobrar na prova. Por isso que é melhor você fazer o nosso curso, né? A gente já tem esse trabalho de filtrar para você quais são os conceitos mais prováveis de serem cobrados na prova. Outro detalhe, o teu edital veio super genérico na parte de psicologia. Então tem lá no teu edital é, psicologia organizacional. Gente, psicologia organizacional é um universo, então o nosso trabalho aqui, o trabalho da Prof. é filtrar para você o que, dentro desse universo enorme, pode ser cobrado para você na sua prova, e a gente faz esse trabalho nos cursos baseado na banca, tá? Eu sou especialista em Fundatec, modéstia à parte, eu passei em primeiro lugar no concurso do CRPRS na subsede Caxias do Sul, né? Um concurso realizado aí em 2019. E fiquei muito feliz com essa aprovação e aprendi né, a dominar essa banca. Desde então, eu leciono cursos aí para essa banca e a gente acaba conhecendo ela com bastante profundidade. Outro detalhe sobre sobre a Fundatec também. Gosto de cobrar testes psicológicos, inclusive conteúdos dos manuais dos testes. E aí também não vale a pena você se debruçar sobre todos os testes existentes. Né, A gente faz esse trabalho para você no curso. Então, eu, vou, eu quero olhar aqui com você... O site do Psicologia Nova é o site já de, desse nosso curso, tá? Esse aqui é, é o link do curso completo da Prefeitura de Porto Alegre. Você pode acessar facilmente aí, tá? Eu só quero te mostrar alguns dados do concurso aqui, né? Então, vamos lá. Coisas que a gente já mencionou, né? É, a, a, a gente tem salário variável, a depender da carga horária que você vai assumir, tá? Tá? Banca Fundatec, então tem alguns benefícios inclusos. A inscrição vai até novembro, então fique atento aí à data limite de inscrição. E o que eu quero chamar a atenção de você aqui é o seguinte: o que, que vai ser cobrado na tua prova? Nós teremos 10 questões de português, 10 de legislação e 40 de conhecimentos específicos. E olha o detalhe: conhecimentos específicos tem peso 2. Então, qual que vai ser o grosso da tua prova? conhecimentos específicos, que vale o dobro das outras, que dos outros dois pontos do edital, que é português e legislação. Então, olhe o peso de psicologia das matérias, né, de conhecimentos específicos para essa sua prova, tá? Então, veja, tem muito conteúdo para estudar, não vou mentir para você, tá? Você tem bastante trabalho até a data da prova, só que a vantagem é que essa prova só vai acontecer em fevereiro. Então, a gente tem bons meses aí de estudo e preparação para você chegar afiado para a Prefeitura de Porto Alegre. Outra vantagem de fazer esse concurso é que você, de quebra, já está estudando para a SPGGRS, que é outro concurso grande que deve abrir ainda esse ano, um concurso do governo estadual, nesse caso, né? E é um concurso que promete aí 34 vagas imediatas para psicólogo, banca já definida, também Fundatec. Então, você estudando para a Prefeitura de Porto Alegre, você de quebra já está estudando para a SPGGRS também, que a gente acredita que o edital venha parecido, tá bom? E aí, eu quero mostrar para você também é, como é que é o nosso curso, tá? Então, se você vem aqui em vídeos disponibilizados até agora, eu já subi lá na tua área de aluno, é, vídeos referentes às cinco aulas iniciais de psicologia, tá? Então, código de ética, resoluções do Conselho Federal, e aí a gente filtra para você aquelas que mais caem no, na banca Fundatec, tá? Aí a gente vai ter também aí é, psicoterapias, que é algo que a Fundatec gosta de cobrar, tá? Gosta de cobrar bastante, assim como a avaliação psicológica aí na aula 4. Então, você já tem todo esse material disponível para estudar, já liberado para você, certo? E Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem também já aí na, na vídeos referentes à aula 5. Isso aqui é só para te dar uma prévia de como é que vai ser o curso, tá? Então o curso é estruturado em vídeos e PDFs, você já tem um material enorme ali para você começar a estudar. Há um cronograma de disponibilização das aulas, tá? Esse cronograma você pode acompanhar aqui nessa aba descrição, tá? Você vem aqui embaixo, ó, tô mostrando aqui pra você. Esse aqui é o curso completo, então também tem a parte de legislação aqui, que é mais curta, tá? Graças a Deus, né? E aí você tem aqui a parte específica, né? Que é a parte na qual eu sou a tua prof. E as aulas 1 a 5 já estão disponíveis pra você, tá? E aí nós teremos mais aulas aqui até o final aí de dezembro. Eu pretendo disponibilizar todas as aulas pra vocês. No final serão 10 módulos de aulas, tá? Referentes aí aos conteúdos que a gente precisa saber na ponta da língua para esse concurso. Então fica aqui o convite, eu espero você no curso, tanto o curso completo quanto isolado, né? você estará fazendo uma excelente preparação e vem com a gente, vem com a gente que a gente tem tradição aí de aprovar sempre os primeiros lugares, preparação completa de qualidade, você vai ter aqui com a gente, tá certo? Bons estudos, te vejo no curso!